A principal causa que distancia as pessoas aí de gerar renda extra utilizando aí os seus gastos do dia a dia, utilizando o limite do seu cartão de crédito, é o medo e a falta de conhecimento. Porque não, não faz sentido você é, fazer, a partir do momento que você tem esse conhecimento, vai te dar confiança e não vai fazer sentido você não aproveitar a oportunidade do seu dia a dia. Vou citar um exemplo para vocês aqui, para ficar mais claro. Imagina o seguinte, você vai comprar um smartphone. Então, imagine aqui que... É, você vai comprar aqui um smartphone, esse smartphone custa aqui cinco mil reais. Se você for aí na loja da sua cidade, loja da sua cidade, você vai comprar o um smartphone, pagar 5 mil, e sair com ele aí normalmente. Agora, imagina o seguinte, imagina que você compra esse smartphone, tá? Você compra esse smartphone no site, numa promoção de Mega Acúmulo. Então, aqui, promoção de Mega Acúmulo que é promoção de Mega megacúmulo? Você vai acumular uma grande quantidade de pontos, então aqui você não ganhou nada, ok? Ó, você não ganhou nada, tá? Isso mesmo, aqui você não ganhou nada. Agora, se você vier aqui, por exemplo, uma compra aqui de megacúmulo, promoção de megacúmulo, onde você vai comprar aqui 10 pontos por real gasto, você comprou o mesmo smartphone, você não mudou nada aqui do que você já ia fazer, você vai acumular nesse caso aqui, você vai acumular apenas com essa compra 50 mil pontos, você vai ter ainda a opção de multiplicar esses pontos. Vamos colocar aqui que você vai conseguir multiplicar esses pontos por 100%. 100% de bônus que você vai ganhar ao transferir esses pontos. Muito comum esse tipo de promoção também. Ao final aqui, a compra desse smartphone, só por você ter feito essa compra de forma estratégica, aproveitado essa oportunidade, uma compra que você não ganharia nada com ela, comprando aqui através de uma promoção de Megacuno, você acumularia 50 mil pontos que depois se transformariam hein, ao final aqui, né? se transformariam em 100 mil milhas. Vamos colocar um preço médio aqui de 20 reais o um milheiro, que é muito comum, muito fácil a gente vender. 20 reais o um milheiro. O que isso vai me dar de retorno ao final aqui? Um retorno de dois mil reais. É isso mesmo. Por que 2 mil reais? Porque eu tenho 100 milheiros, 100 milheiros, cada um, cada milheiro a 20 reais, então eu tenho aqui um retorno aqui nessa compra de dois mil reais ou seja dois mil reais pessoal isso é você conseguiu gerar aqui ó, nessa compra quarenta por cento do valor do smartphone agora Pense comigo, quantas vezes você não fez isso? Quantas vezes você não foi na loja da sua cidade? Quantas vezes você entrou num site, comprou isso de forma aleatória e não teve benefício nenhum? Aqui eu estou citando um exemplo de um smartphone, no um valor de R$ 5 mil. Reais. Agora, olhe para trás, olhe os últimos anos aí, quanto que você comprou e não aproveitou. Então, é isso que a gente fala com vocês aqui, é isso que a gente quer reforçar. Não façam suas compras do dia a dia, não façam aí... É, não façam essas compras, esses gastos que você tem, sem aproveitar essas oportunidades, porque toda vez que você faz isso, você joga dinheiro fora, você está de fato jogando dinheiro fora. Esse é apenas um exemplo do que acontece o ano todo, se você não aproveita as oportunidades, você está jogando dinheiro fora.